Olá a todos bem vindo ao canal só vendo aqui você encontra os melhores vídeos da internet se inscreva e deixe seu like quem disse que gigantes são imaginários e só existe nos contos de fadas Há muitas pessoas grandes no mundo quem for mais alto que 7 metros é considerado um gigante não é muito bom ser alto o tamanho grande pode ser um problema real para uma pessoa. Isso pode afetar sua saúde e realmente diminuir sua qualidade de vida. Hoje mostraremos algumas pessoas que parecem muito diferentes das pessoas comuns. Estou falando sobre gigantes da vida real. Robert Boboxi. Ele tem uma altura enorme e é uma combinação de genética e um tipo de gigantismo. Seu pai tinha 7,2 metros de altura e sua mãe 6,2 metros. Quando Robert tinha apenas 14 anos ele se mudou para a Itália onde se tornou parte de um time de basquete. Essas pessoas cuidaram de sua dieta, naquela época, Robert costumava pesar 182 quilos e parecia como se ele pudesse frear apenas fazendo qualquer tipo de movimento desajeitado, seus movimentos parecem meio não naturais, Robert costumava comer 7 vezes ao dia, ganhando peso por todos os meios possíveis, em seguida, o vídeo dele jogando apareceu online, ele foi convidado para jogar nos Estados Unidos, agora ele mora no Texas e sonha em se tornar um jogador de basquete profissional, Robert Pershing Wadlow, foi considerado o humano mais alto de toda a história. Em 22 de fevereiro de 1918 a G deu à luz uma criança saudável e o chamou de Robert. Ele era uma criança bem comum. Mas ele cresceu muito mais rápido do que as outras crianças. Em seu primeiro aniversário, seu peso era de 44 quilos e ele tinha 3,4 metros de altura. Aos 13 ele se tornou o escoteiro mais alto do mundo. Ele foi diagnosticado com hiperplasia hipofisária que é algo que é caracterizado por níveis anormalmente elevados de hormônio do crescimento. Suas proporções gigantescas eram um grande problema. Sua demanda de energia era algo como 8 mil calorias, que é três vezes mais do que um homem normal precisa em média. Ele experimentou problemas com circulação sanguínea e andava com bengala a maior parte do tempo. Os americanos sempre o amavam e sempre se orgulhavam dele, Vadlow morreu enquanto dormia aos 22 anos. 40 mil pessoas vieram se despedir do homem mais alto do planeta. Seu caixão pesava cerca de mil quilos, e foram 12 pessoas para carregá-lo. Há uma estátua em tamanho real de Robert Pershing Padlow em sua cidade natal de Alton em Illinois. Também há algumas figuras de cera deste homem notavelmente alto no replays museus. Emmanuel Yarbrough Ele é um lutador de sumor e lutador de MMA. Seu tamanho não é exatamente típico de um lutador de MMA, ele costumava lutar contra seus oponentes quando pesava 650 quilos, sendo 6,7 metros de altura, mas ele, costumava perder, pois seus oponentes normalmente o deixavam cansado. Talvez a luta mais divertida tenha sido quando ele enfrentou Dajuta Kaze que pesou 167 quilos, e Ardrow nem precisava fazer nada, ele apenas teve que se deitar em seu oponente. Mas o japonês era muito ágil e Arbrog mal conseguia colocar as mãos nele. hong Choi, outro lutador de MMA. Ele é da Coreia do Sul, tem 7,2 metros de altura e pesa 352 quilos. Ele uma vez lutou contra Fedor Emelianenko. Naquela época, Fedor venceu a luta. Mas em algum momento durante toda a luta parecia que Fedor tinha acabado de vez com o gigante. Então os...